Pode negro com certo pé você, não. Vou não gravar. Só com o feto. É, só um é o total. Né? Well, done. as maneiras, tudo Aí, tá lá, né? pensa, semana, so é a gente vai ser tudo que a gente vai dar aqui, nas pessoas sobre Tu! É tio.... Só um jeito, tá? Conto se é de seminútuio. Tá? E agora, falar né? heitenMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMineMine. Tá, É tio, 10 minutos, acabou Acabando na minha na e o desejo coração de caiu 335. Te... Contra o um que a de novo mundo O primeiro que eu O que já cá O primeiro também uma no nosso coração também importante no nosso Ele abençoado Alegria Essa alegria ela que céu quantas pessoas estão em toda a congregação, para fazer trabalho em outras igrejas, e Deus converte a minha nisso. Entendeu? E vem pela dor, e eu tempo concreto Deus Então, nós, vamos ser valentes. Tá né? Vamos Vamos fazer valor. Tudo tão Eu a tenho sua Vai todo Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos Todos nós a É aquela A aquela voluntária, É isso, Porque, eu não meio Mas, eu não estava no meio disso. Eu porque que pegar a eu não sou sei com a submissão. Ele tocar um monte de tebalhos Mas, eu posso Series, então, não ah. um, はい, eu through through, through through, pode fortalecer, não? Não? A tem o a Deus. Aí Deus colocou no coração dele ele a avisar. Então, poder pedindo sinal não é? gosto ok. eu, eu, eu de sinal. é uma que saio. ele não pediu nada. Esqueci o ele Deus Ele oh, o mestre dele mal. e não tem que tocar é todo bom você fazer a sua simplicidade, né? sem saber de nada mas que Deus está operando ele estava me tocando é. sabe por mim? não, sim, só que ele o para conseguir ele estava me começou a pingar a perna dele Olhar a perna dele. Sentado. você não não ele. Ele estava olhando. Ele olhando. Ele estava olhando. Ele estava olhando. de noite Com você, a sua habilidade, o som, eu como um só para Santo Deus. o tirar os outros, certo? Se eu eu eu Então até o livro, eu vou falar pra vocês de hoje, de uma árvore. Deus te aprende tudo que Ele fez você fazer o seu instrumento a Deus respeito. Santo Deus. Tudo que Deus te deu no seu instrumento vai falar comigo. Deus te abençoe. o sonho. Quer essa alguém pra alguém ver, Paulo? passar a galera. É, vamos ter esse cuidado. Desses erros que eu tava tentando e Deus, você ainda a Bendito. Chamo o Senhor da Glória, Santo é o Cordeiro, Rei da Paz, aleluia. Jesus, Deus, faz suas obras muito boas. Atenção, Deus, faz suas Você, tá? Eu tô tentando. Está Não sei se as irmãs muito ali. Prontas. Você viu? A tá? tá Participa desse banqueiro de eu não? Participa. Volta em volta. Participa, a gente sempre em volta. não no é Não quer perder nada. Tá bom?